Opa, meus queridos tudo eu na área, tudo tranquilo com vocês? Drown Mask. Um nome que é bem famoso no YouTube, até porque o Drown tem 3 milhões de inscritos e o canal dele em si foi feito lá em 2009. Pra ser sincero, eu não acompanho muito o trabalho dele, só que o trabalho que ele faz é impecável. Pra quem não sabe, ele é um canal de animação barra Vlogs que faz vídeos contando histórias ou falando de assuntos de uma maneira incrível. Não tem muito o que dizer, a não ser... É incrível, tá ligado? A forma como ele fala, a edição, o carisma, tudo é muito bom. E... Quem não conhece, eu recomendo demais. O canal dele vai estar tá aí na descrição. Só que, infelizmente, vem acontecendo coisas bem zoadas e, por incrível que pareça, é mais normal do que a gente imagina. Só que o fato de ser normal não significa que seja o certo. Só pra contexto, há um tempo atrás, o que tinha criado uma conta no TikTok. É, problema no TikTok. Vocês já estão imaginando, né? Porque é tudo nessa rede social, véi. Daí, ele fez um vídeo mostrando o rosto dele e avisando que aquele perfil que ele gravava era o oficial. Até porque, pô, de milhares de perfis, Onde só tinha vídeos com bonequinho, um perfil que ia se destacar seria um mostrando o rosto, né? Só que adivinha? Tempos se passaram e o TikTok baniu ele por acharem que o Draw Mask original era fake. Não faz sentido. É, eu sei. É exatamente isso que você tá imaginando e que eu tô imaginando também, ok? E meus amigos, depois disso, a porta perfeita foi aberta para as pessoas começarem a se passar por ele. Porque uma vez que o original não tá mais na plataforma e um vídeo que baixaram e espalharam na internet dizendo que ele era oficial tá lá para qualquer pessoa usar, acabou. Quem é mais intencionado vai usar e vai se beneficiar para isso. E foi exatamente isso que aconteceu. Entrando no TikTok hoje, pesquisando o Draw Mask, o que mais a gente encontra são perfis de usuários que passam por ele. Sério, véio, tem inúmeros perfis com o nome Draw Mask oficial, Draw Mask real. É a coisa mais comum do mundo de se encontrar. Fora inúmeros vídeos repostados, tá ligado? Sem autorização em si. Ou seja, é meio que uma tentativa de manchar ou estragar o nome e a imagem do Draw Mask. Isso é zoado? Isso, isso, isso é bem zoado. Isso acabou chegando no próprio Draw Mask e ele se pronunciou a respeito, dizendo que o mais complicado de tudo era a chance de pessoas fazerem coisas erradas com o nome dele. E eu que pesquisei um pouco encontrei. Então, tipo, o maior medo dele é verídico. Acontece. É zoado. E ele ainda complementa dizendo que é triste, porque ele gosta do TikTok e já trabalhou com o TikTok. E ainda por cima tem uma dor de cabeça frequente com coisas assim. O que não dá nem de falar algo, sabe? Porque deve ser realmente zoado, muito zoado você ter parceria com os caras. E a moderação ser tão cagada ao ponto de excluir o perfil original, achando que era fake. Não faz sentido, tá ligado? TikTok, what the fuck, mano? E o mais broche de tudo é saber que a plataforma em si é falha, sabe? Porque isso acontece com inúmeras pessoas. Muitas pessoas sofrem de plágio porque a plataforma falha. Não só o TikTok, mas sim o YouTube e outras, velho. No meu vídeo, MrBeast está sendo roubado, é exatamente sobre algo parecido que eu comento. Pessoas botam o nome MrBeast de perfil e fazem vídeos dizendo que vão doar dinheiro, casas e tal, para pessoas leigas acabarem acreditando e caindo. Daí a pessoa segue, comenta, faz as coisas lá, meio que engaja a conta e no final das contas, a pessoa só vende a tem sido o tal tal MrBeast e faz dinheiro com isso. Daí todo um ciclo se repete e a mesma máfia, digamos assim, continua a acontecer. Ou seja, é normal pessoas se passarem por outras pessoas, só que não é certo, né? é uma, uma coisa óbvia. E infelizmente o TikTok e outras plataformas dão essa brecha e pessoas mais intencionadas acabam se aproveitando por isso. Só que no fim das contas, ninguém tá no perfil pela pessoa fake em questão, e sim pelo próprio drawmask. Quem faz isso, pode Pode sim conseguir números, seguidores e tudo mais, só que o carinho do público, aí já não consegue né? Enfim, pra quem não me conhece eu sou o Tio Sam, eu confesso que eu tô com sono, acabei de chegar da academia, vou desligar o microfone e vou dormir, só que eu precisava comentar sobre isso, ou então não ia ter vídeo. Lanzito, muito obrigado por recomendar esse tema, Lanzito é um amigo meu aqui do Youtube, e foi ele que me passou o vídeo dele e falou pra mim fazer também, então caso queiram ver o vídeo dele e a visão dele, vai estar tá aí na descrição, beleza? Eu já falei demais né? Eu sei vocês não aguentam mais minha voz <risos> Enfim, valeu, falei nóis Até a próxima e fui, beijão